Oi pessoal, beleza com vocês? Vamos para mais um vídeo sem enrolação e hoje eu vou falar de um assunto assim que eu fiquei meio surpreso já por eu ter falado antes mas eu só vou falar agora enquanto eu converso com vocês eu vou aproveitar e vou almoçar porque eu também sou ser humano, certo? Também sinto fome e essa macarronada aqui parece que está muito boa muito boa Bom, cara, o que eu quero falar hoje é o seguinte, meu. Hum, tá meio fria. Eu também não gosto de comida quente. A depressão do Anderson Nunes, cara. Aí você se pergunta o seguinte, né, meu. Um garoto, certo? Porque comparado a mim, que tem 45 anos, ele é um garoto. Que nasceu no Piauí. Teve uma vida complicada quando ele era garoto, criança, fazia Imposto de Renda Rural. Começou a vida dele assistindo Peixe Chiqueira e outros caras tal. Aí ele emprestou a máquina de uma mil e começou a fazer vídeo pro canal dele. Depois teve o canal hackeado, perdeu todos os vídeos tal. Aí fez um vídeo com uma paródia, não sei do que, não me lembro bem. E o cara compartilhou essa paródia no canal dele. E no dia seguinte tem 300 mil views. E passou um tempinho, ele se tornou o canal mais famoso do Nordeste. tem tudo bem. Mas será que ele estava realmente preparado para ter de vez assim, tudo de uma enxurrada? Que caiu sobre ele de uma única vez? Hum? Talvez sim, talvez não. Mas aí, 10 anos se passaram. E hoje o cara tá com depressão. Depressão, pra quem já teve eu já tive, certo? Não é brinquedo, cara. Se você... Depressão é igual chifre, velho. Se você não teve, onde você vai ter, mano? Ou se você preferia igual a hemorroida. Se você não teve, você pode ter certeza que um dia você vai ter. É aí. O cara viaja o país todo, o mundo todo, ganha milhões de reais, faz shows, todo mundo conhece ele. Mas a depressão o atingiu. O que, que isso significa? Em primeiro lugar. Antes de ser um astro, antes de ser um cara super famoso, antes de ser o que ele se tornou, ele é o que? Um ser humano. Ah, você não tinha pensado nisso, né? Você não tinha pensado que ele é um ser humano, que o Silvio Santos é um ser humano, que o Faustão é um ser humano, que a Xuxa é um ser humano... Que a Kéfer é um ser humano, que o Felipe Neto é um ser humano, que o Gugu Liberato é um ser humano. Que todo mundo que é ser humano, é ser humano, certo? E que todos nós fazemos as mesmas coisas praticamente todos os dias. Independente de qual posição ou cargo... Nós ocupamos na nossa vida profissional. Então, por exemplo, o Silvio Santos, que é o cara que eu sou super fã dele, é um ser humano, ele já teve vários problemas na garganta, vários problemas de saúde, né? Problema na garganta, problema na próstata. A filha dele, vocês se lembra que a filha dele foi raptada e ele resolveu o problema da melhor forma que ele pôde. Então, ele passou por uma situação que pessoas comuns, que não são famosas igual a ele, também passam. Você viu aquele canal do Galãs Feios, o cara de barba lá? Mas outro dia ele fez um vídeo sobre depressão, que ele tava com depressão. Então, afinal, que bombas é depressão? Eu não sei, porque eu não sou médico. Mas eu posso falar sobre depressão porque eu também já tive depressão. E a depressão que aconteceu comigo foi pelo seguinte. Meus pais morreram de câncer em menos de um ano. E eu perdi tudo que eu tinha, todas as minhas coisas foram roubadas de mim. Então, enquanto eu velava o meu pai no cemitério, eu cheguei em casa e tudo que tinha dentro da minha casa, a ex-mulher do meu pai levou embora, hein? levou toda a minha história. Então, além de ter meus pais subtraídos de mim, eu também tive todo o meu passado subtraído de mim e foi um momento em que eu não sabia mais quem eu era, certo? E aí, levou mais ou menos, tipo, hum, 11 anos para eu me recuperar e eu não me recuperei totalmente ainda. Eu estou na fase de recuperação, mas você ouve isso, ouve aquilo, vai pesquisar isso, vai pesquisar aquilo, e você vai aprendendo sobre a doença que você tem. Então de um modo geral, a depressão ela é uma tristeza tão grande que você tem no seu, no seu emocional, que ela acaba afetando o seu biológico, o seu físico, e aí meu amigo, quando chega nesse estágio, cara, a vida perde a graça, você fica pensando, porra, mas por que, que eu nasci afinal, por que, que eu vou viver, por que que acontece, todo mundo é feliz e eu sou triste, mas aí é que está um outro problema, cara, 90%, 90 das pessoas não são felizes, sabe por quê? Hum. Porque 90% das pessoas Não estão fazendo o que elas realmente queriam fazer O que isso significa? Significa que o ser humano Isso que eu vou te falar agora 90% dos meus amigos não concordam comigo Você pode concordar ou discordar também Foda-se, eu não estou nem aí para a tua opinião É uma coisa que eu penso, que eu carrego comigo que eu aprendi é que o ser humano não nasceu para viver a vida que ele está vivendo. Ou seja, ele não nasceu para trabalhar do jeito que ele trabalha. Acordar 8 horas da manhã e ir para o trabalho dele. Ele ficando duas horas e meia no trânsito para ir, duas horas e meia para voltar. Ou pegar um trenzão super lotado. Ou senão, sei lá, deslocamento, sabe? Ter um chefe... A gente nasceu para ter chefe, cara. A gente nasceu para ser livre independente. E fazer as coisas que a gente tem na nossa cabeça. Por que, que criança não tem depressão? Eu vejo isso pela minha filha. Minha filha ela pega um copinho de refrigerante, igual esse aqui. Ela conversa com um copinho, e ela fala, e ela bebe o copinho, e depois ela gospe tudo lá dentro de novo. Ela experimenta as coisas da vida. E é isso que a, que, que a gente faz, e aliás, é isso que a gente não faz depois que a gente cresce. A gente deixa de experimentar as coisas da vida e vai viver em função de uma coisa que enfiaram na nossa cabeça, que a gente tem que acreditar, porque aquilo é o sinônimo da felicidade. Olha só que mancada que deram com a gente. Fala sério. Hum. Vou te dar um exemplo, eu estou comendo esse macarrão aqui, certo, eu estou experimentando esse macarrão e eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz antes, eu estou gravando um vídeo enquanto eu estou comendo, então é um novo experimento, é uma coisa nova. Aí vem um maluco e fala para você assim, porque você tem que se focar em alguma coisa, porque senão você nunca vai conseguir nada na sua vida. Aí eu penso, meu irmão, eu vou morrer, querendo ou não, certo? Então, por que, que eu vou ficar fazendo uma coisa só na minha vida, se eu tenho milhões de coisas para fazer? Eu não tenho que me focar em porra nenhuma, velho. Eu tenho que focar na minha felicidade, entendeu? Porque a, a minha família vai ficar feliz se eu estiver feliz. Como é que você acha que minha filha vai estar se sentindo se ela vê o pai triste? Como é que você acha que o meu primo vai ficar se eu estiver triste, hum? então, esse negócio aí de você ter que ser alguém na vida, cara, é a maior burrice do mundo, é a maior palhaçada do mundo, é uma coisa que enfiaram na sua cabeça para fazer de você um idiota, fazer de você um escravo retardado, hein? tipo assim... Que diferença faz tá? você acordar cedo todo dia na sua vida, ir para o seu trabalho, fazer isso durante 65 anos? Agora aí vai ter a reforma da Previdência que vai passar, pode tá? ter certeza que estou falando, vai passar, porque ali nada é de graça, entendeu? É toma lá da cá, eu acredito, né? Pode ser que eu esteja errado, mas talvez seja isso. E aí. <tos> Você vai ter que ter, no mínimo, 65 anos de idade para você se aposentar. E vai ter que, no mínimo, ter contribuído 35 anos com o INSS para você se aposentar. É o que dá o um total de 90, né? 95 anos para homem. E aí você vai estar tá tão velho, cara, tão velho, que você não vai ter ânimo para fazer mais porra nenhuma na sua vida. Mano. E aí é quando você vai ter justamente essa reflexão que eu estou tendo agora foi o sentido da minha vida por que, que eu fiz tudo o que eu fiz qual, qual o significado que felicidade que eu tive Felicidade de ter um morar numa casa e ter um carrinho e final de semana eu eu, eu, eu me namorar ou ficar em casa vendo a televisão para descansar aproveitar um pouco a vida mas você percebe que isso está errado você consegue entender isso daí? então o caso do Whindersson Nunes, certo? É um rapaz, não sei quantos anos ele tem, que está casado, está bem de vida tal. Mas por que, que ele está com depressão se ele é rico? Por que, que ele está com depressão se ele é famoso? Hum, é uma pergunta interessante, né? Porque o dinheiro não é o sinônimo da felicidade. Se fosse, meu irmão, aqui perto onde eu moro, aqui, em Alphaville, por exemplo, não teria dezenas de mulheres solteiras e solitárias querendo um cara e elas morrendo de depressão. Eu tenho um amigo, o cara é rico, rico, mas rico mesmo, entendeu? E o cara tá com depressão, hã? Toma remédio pra depressão. Nenhum outro brother é meu, ele é chefe não sei o que lá do, da NASA, alguma coisa assim. tá com depressão. Um amigo meu, americano, um dia mandou uma mensagem pra mim, porra cara, é o estômago deprimido, tô com muita depressão, não sei o que vou fazer de minha vida, É o cara ganha em dólar, e viaja o mundo todo. <risos> eu não tô rindo dele não, tá? Eu tô rindo da situação que prova, na minha opinião, né? Isso é a minha opinião, tá? Prova que você tem um trabalho, certo? Você ter uma casa, você ter um carro, você ter dinheiro e você ser famoso, não vai livrar você da depressão. Ah, mas o que, que vai te livrar da depressão então? Essa é a pergunta mais interessante e a resposta deve ser mais interessante ainda. O que vai te livrar da depressão é você ter a liberdade de você falar o que pensa sem você ser processado. Sem isso se tornar bullying. Ou sem isso se tornar ofensa. É você também ter a liberdade de falar o que você quer. Tendo o bom senso de não ofender outra pessoa. Né? De não fazer piada com a desgraça das outras pessoas. Eu não estou falando que o Whedersson não faz, faz isso não. Eu só estou falando que a gente recebe aquilo que a gente dá, entendeu? Então, se você quer receber alegria, você tem que dar alegria. Mas, o que é alegria, afinal? Alegria é quando você está de bem com a vida, cara. Quando que você está de bem com a vida? Quando você está conectado com a natureza. E quem mora em cidade, simplesmente se esqueceu de como é a vida conectada com a natureza. Faz quantos anos que você não vê uma galinha na sua frente? Hã? Faz quantos anos que você não vê um boi, um gado na tua frente, um pavão, um passarinho, uma coruja, hum? você se esqueceu completamente da conexão entre você e aquilo que você realmente é. E o que você realmente é? Um produto da natureza. E se você é um produto da natureza, é com ela que você tem que estar conectado, né? Quantos anos, ou se é que você já fez isso, você chegou no pé de maçã, na macieira, e conseguiu arrancar a maçã dali e dar uma mordida ali na hora, sem que aquela maçã tivesse sido processada com milhares de toneladas de agrotóxico? Fala pra mim, quantas vezes você já teve a oportunidade de matar um frango e levar ele no fogão a lenha e fazer ele ali direto para você comer com tempero colhido da sua própria horta. Se é que você já fez isso alguma vez na sua vida. Hum, quantas vezes você já passou uma rede no mar, já pegou os peixes os camarão que tem lá, levou para sua casa e fez tudo ali na hora ali. Se é que você já fez isso na sua vida. Entendeu? Então, se você já fez e deixou de fazer... O jeito para você ser feliz de novo é voltar a fazer aquilo que você fazia antes. É jamais esquecer das suas origens, esquecer das suas raízes, esquecer de quem você é de fato. Saca? Aqui um exemplo por mim. Quem eram meus pais? Meus pais eram meus professores, duas pessoas simples da vida aí que acordavam cedo para batalhar, o ganhar pão deles e trazer comida para casa. Meu. Só que tinha um detalhe. Meu pai não ficava um dia sem beber, cara. Meu pai bebia todo dia e só bebia vinho. De vez em quando ele tomava um chopinho, uma cervejinha e tal. Mas o prazer dele era encher o caneco. E o que, que ele fazia? Ele chegava em casa, tomava o vinhão dele e tal, e depois chegava os amigos dele, trazia queijo, trazia presunto, trazia pão, trazia um monte de coisa. E ele fazia aquela festa, e jogava baralho. E se divertia, contava piada e falava besteira o dia todo. E às vezes varava a madrugada inteira fazendo isso daí. Aí teve uma época na minha vida que eu simplesmente resolvi achar que isso que meus pais faziam e das coisas que eu participava estava errado. Eu comecei a achar que eu tinha que ser um cara sério, usar gravata, usar camisa e só falar o português culto e só falar as coisas que sabe A academia achou que eram as coisas certas E aí eu comecei a ficar triste, ficar infeliz Porque eu estava indo contra tudo aquilo que era a minha essência E qual é a minha essência? A minha essência é festa, é bebida, é cigarro, é comer bem, é me divertir É fazer isso aqui que eu estou fazendo agora Comer uma macarronada italiana, certo? Com molho 100% natural de tomate Com queijo de alta qualidade que está aqui no meu prato e fica falando na câmera aqui uma parte de coisa que pra você pode ser um monte de bosta, mas pra alguém pode servir pra alguma coisa, você assim, entendeu? Tomar um Guaraná, que eu adoro tomar Guaraná, hum? e depois que eu comer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fumar um cigarro, cara, porque eu adoro fumar cigarro, entendeu? E eu vou também depois tomar um café, porque, porque eu também adoro tomar café, sacou? então Assim, desse jeito, fazendo de novo as coisas que eu estava conectadas desde a minha infância, eu comecei a sair da depressão que eu estava, que era muito foda, muito forte, muito angustiante, realmente. As pessoas estavam preocupadas comigo, cara. Eu achava que as pessoas não me amavam mais, entendeu? Porque tipo assim, porra, ninguém gosta de mim, ninguém me telefona, ninguém tal. Mas não é, é porque eu simplesmente estava afastando as pessoas de mim. Mas aí... No Insight, no instalar de dedos, eu tive essa reflexão, eu falei, não, peraí, mano, o bagulho tá errado. Eu vou começar a tomar vitamina, porque eu também percebi que eu tava cansado, eu tava fraco, eu tava desanimado, e isso tava me deixando triste, porque eu tava me sentindo um velho, cara. Apesar de eu ter cabelo branco e meu cavaiar tá branco e tal, eu não me sinto um velho por dentro, eu me sinto um adolescente por dentro. Animado, entendeu? feliz, curioso, quero ver quais é que são as coisas. De vez em quando eu pego o meu carro, saio um milhão, onde não tem radar, é claro, né? porque eu não estou afim de tomar multa nenhuma, e faço aquelas brincadeiras que eu fazia quando eu era mais jovem, entendeu? E assim eu fui me restabelecendo emocionalmente. Hoje, de vez em quando, quando eu entro num lugar fechado, assim, tipo um banco, ou tipo um, um coletivo, um trem, um metrô e tal. Eu ainda sinto um pouco de desespero, assim, eu falo, porra, meu, tá todo mundo me olhando, tá todo mundo me julgando, mas não. Mas ninguém tá me olhando, ninguém tá me julgando, porque as pessoas estão ali tão introspectivas, conectadas nelas mesmas, que elas não têm tempo nem pra olhar pro próximo, velho. Elas olham pra uma outra pessoa com a intenção, sabe do quê? De ver se elas veem alguma coisa engraçada pra elas darem risada, porque a vida delas tá tão, tá tão sem graça, que elas não têm ânimo pra porra nenhuma, velho. Outra coisa, por exemplo, que me cobravam também, né? Fala assim, porra Yuri, você fala muito palavrão. Eu falo mesmo. eu falo. Eu falo. E daí? Foda-se. Antigamente, eu falava muito, muito palavrão. Aí, eu comecei a me policiar, né? Fala, de tanto ficarem na minha orelha, entendeu? Cara, outra coisa, para você sair da depressão é pare de ouvir as pessoas. Não dê atenção pra ninguém. Apenas ouça o seu coração, ouça a sua cabeça, faça aquilo que você tem vontade Desde que é claro, não vá te colocar dentro de uma cadeia, entendeu? Por isso que é sempre importante agir com bom senso e um pouco de responsabilidade nas coisas assim, que não vão afetar direta, diretamente a sua vida, sacou? Peraí que eu tô quase acabando, tá? Hum... Já tô satisfeito. Aí... Você fala assim, pô, mas eu não ganho, não ganho bem. Eu também não ganhei bem. Já ganhei bem? Já ganhei muito bem. Eu feliz, eu fazia tudo o que eu queria, eu fazia. Mas não era o sinônimo da minha felicidade. Eu acho que é o caso que o... Caralho, desculpa. <risos> é o caso que o Whindersson Lunes está vivendo hoje, entendeu? Ele falou, ah, eu queria ter contato com os meus amigos da antiga. Tá aí, velho, tá aí a prova. O cara tá com saudade da raiz dele. Porque simplesmente colocou uma tesoura ali na raiz dele, cortou o cordão umbilical. Com quem ele realmente é, entendeu? Quem é ele? É um cara que veio do interior do Piauí. Hein? E queria ser alguém. Queria levar humor para as pessoas e tal. Me lembra muito a história daquele palhaço do, de circo, o Karamandashi. Que ele, ele era um cara que era muito triste, né, meu? Então ele começou a procurar ajuda médica. E nem o médico conseguia curar ele. Aí ele foi num médico mais famoso do mundo, que ele era rico, né? Aí o médico falou assim, ó, não tem remédio pro senhor. O único caso que existe aqui pra o senhor fazer o senhor da risada é o senhor ir no circo, o Vostok, e assistir o palhaço Karamandashi. Aí ele vai fazer o senhor da risada. Aí o cara falou assim, não tem como esse palhaço fazer o da risada. O médico falou, por que não? Falei, Porque esse palhaço sou eu. Sacou? Então ele levava a felicidade humor para todo mundo, mas ele mesmo era um cara infeliz. Por quê? Porque ele tava dando para todo mundo, dando, né, a felicidade, e ninguém tava dando nada pra ele em troca, entendeu? Que aplauso, meu irmão. Eu tinha uma namorada que era atriz de teatro. E aí, um dia, ela fez uma peça, apresentou uma peça e ela me convidou, né? E eu fui porque era minha namorada, porque eu detesto teatro. Aí, tava lotada a plateia, a bilheteria rendeu pra caralho. Aquele dia a gente choca a cara pra caramba com o dinheiro do, da bilheteria. Aí, essa manhã aconteceu? Teve uma hora, eu e ela eu já tava chapado. Ela falou assim, porra, meu, você deve ser feliz pra caralho, hein? dela falou assim pra mim, não sou, eu sou uma pessoa infeliz. Eu falei, ah, mas como assim, por quê? Foi porque enquanto o ator tá em cima do palco, tá todo mundo lá batendo palma pra ele, ele tá se sentindo preenchido. Mas hora que o show acaba, todo mundo vai embora e o ator fica sozinho em cima do palco. Aí é onde ele sente o poder da solidão, né? Então, uma coisa pra te ajudar a sair da depressão, meu irmão, é quando você se sente, você mesmo se preenche, entendeu? Quando você é suficiente para você, quando você olha pro espelho e você fala, porra, sou, sou, sou, eu tô, tô, tô, tô bem, tô bom para mim mesmo, tô bem para mim mesmo. Minha roupa tá bem, não importa se eu ando só com a mesma roupa. Camiseta preta, que é o que eu uso sempre, calça jeans e tênis. Eu tô sempre igual, sempre com a mesma roupa. Isso é o suficiente, me basta. Eu me olho no espelho e falo assim, tô bem comigo mesmo. Foda-se o resto do mundo, ninguém vai pagar minhas contas, velho. E aí, eu fico na minha. As pessoas falam, porra, e aí, você não troca de roupa não, meu? Eu falo, não, tô sempre com a mesma roupa. Eu faço uma piada em cima, né? E aí, meu, é pra resumir bem essa história aqui, que esse vídeo já tá longo pra cacete. Whindersson Nunes, meu caro, eu não sei se você vai assistir esse meu vídeo ou não, mas eu falo uma coisa pra você, velho. Se você quer sair dessa depressão que você está, tem uma coisa para você fazer. Primeira, primeira coisa que você pode fazer, muda a sua dieta, muda a sua alimentação. Procura o Dr. Laí Ribeiro, fala com ele. Ele vai ajudar você, ele vai fazer um, uma tabela nutricional para você que vai fazer o seu organismo começar a trabalhar melhor. O seu organismo trabalhando melhor, você se recuperar do cansaço, do estresse que você deve ter, passar todos os seus dias aí com cidade o mundo inteiro fazendo show para todo mundo você precisa ter uma saúde muito boa hein? a gente não sabe mas a nossa comida é toda contaminada certo tipo isso daqui que eu tô tomando cara você acha que com quatro quilos de açúcar mas eu tomo assim mesmo e eu tenho um motivo é porque eu não quero morrer velho entendeu eu quero morrer jovem 55 60 anos para mim já tá bom é a idade que vai estar suficiente eu já não quero morrer nessa idade aí. Segunda coisa, meu caro e nobre Anderson Nunes. Tome vitaminas, irmão. Sabe por quê? Porque o dia a dia levanta e, e vai para o trabalho e não sei o que tal, vai desgastando o nosso corpo e vai exigindo demais o nosso corpo e o corpo não vai conseguindo responder as, as coisas que a gente vai fazendo todos os dias, entendeu? Então você precisa injetar uma vitamina, é tipo colocar uma gasolina aditivada num carro que já está com o motor cansado, entendeu? Ele vai dar um, um pique melhor, uma um acelerada melhor, e aí você vai sentir um melhor desempenho, saca? Terceira coisa cara, volta pro Piauí, irmão. Não, não tô falando sem morar lá, né? Mas volta lá, vê qual é que é, vai, vai lá onde você saiu, faz uns imposto rural de novo, Vá na casa daquela sua amiga de quem você pegava a máquina. Pega a máquina de novo. Faz um vídeo com aquela máquina que você fazia. Na mesma, no mesmo quarto que você fazia com o mole virado pra trás. Entendeu? Recupera, respira o ar que você respirava antes de você estar tá no terreno que você está agora. Sacou, meu irmão? E outra coisa, velho. É tipo assim. Aceita uma coisa que eu vou te falar agora. Você não é importante. Você ligou, meu irmão? Você é só mais uma pessoa entre 7 bilhões de pessoas que estão no planeta Terra. Só isso. E todas essas 7 bilhões que estão no planeta Terra, elas estão voltadas para a felicidade delas. E eu acho que muito se encaixa do, do que eu falei dessa namorada que eu, que eu tive, que ela, quando esvaziava o teatro ela ficava sozinha no palco. Talvez você sinta a mesma coisa também. Quando esvazia o seu show, você fica sozinho lá no palco, vai pra sua casa, tem as, a senhora, a sua esposa, né? E algum outro amigo assim, mas é aquela mesma coisa de sempre. Quem que realmente pega e valoriza o trabalho do jeito que você espera que seja valorizado? Então não espere nada de ninguém, entendeu? Simplesmente vai lá, faz o seu trampo, se realiza com aquele seu trampo que você achou que é a coisa certa para fazer, porque foi o caminho que você escolheu, certo? E ajuda as pessoas, cara. Pega metade do dinheiro que você tem e doa. Doa as pessoas, cara. Doa para uma instituição. Faz igual o Silvio Santos. Quem quer dinheiro? E dá dinheiro para todo mundo, velho. Porque aí, velho, eu acho que você vai conseguir se recuperar dessa fase. Que é só uma fase, tá? Que você tá passando. E, e aí você vai voltar a ser o cara que realmente você é. Aquele Whindersson que mora dentro de você aí. Que seu pai e sua mãe deu um nome e que você chutava bola, estourava o tampão do dedo na, na rua chutando bola. Quem não fez isso? Eu fiz isso, velho. Então, os dois tampões do dedo estouraram, sacou? Então, meu irmão, é assim, ó. Vamos ser menos. Quanto menos, mais. Hã? Eu como, meu <risos> Hum. Quanto menos importante você se achar na vida, mais feliz você vai ser. Hoje eu sei que eu não sou nada, que eu não sou um cara importante. Eu sou só um cara fazendo um vídeo, velho, mais nada. E não é um vídeo pra mim, não, tá? Só que é um vídeo que eu tô fazendo pra minha filha, que um dia ela vai crescer e vai querer me ver. E aí o meu vídeo vai estar registrado no YouTube aí, ela vai falar, porra, esse cara era meu pai, meu pai é foda. Hum? Então, chegou voltar, e a gente pode morrer, cara, daqui a 5 minutos eu posso comer essa macarronada aqui, ter uma indigestão, uma congestão e bater as botas, mano, e nunca mais a gente se vê, entendeu? Então, minha ideia é, volte a ser quem você era, volte para as suas raízes, né? tome vitaminas, mude a sua dieta e a outra é aceite que você não é importante só isso. Você acha que o Silvio Santos ele se acha o cara importante mano? Claro que não, velho. O Silvio Santos ele se acha o cara mais útil do mundo assim, tipo, ele tá lá e eu quero ser útil, eu quero ajudar, né? Sou super fã dele. Ele, tipo assim, você vê ele em algum lugar, mano? Você não vê em lugar nenhum, cara. Você vê o um cara só lá no SBT trabalhando, entendeu? E ajudando as pessoas, cara. Então quem que não é fã dele? Quando ele morrer, saca isso vai acontecer? Você vai ver o buraco enorme que vai ficar na televisão brasileira, meu irmão. E ninguém vai conseguir preencher o buraco enorme que ele vai deixar na televisão quando ele morrer, cara. É igual tipo o programa do Chaves, mano. Passa até hoje, os caras maiores já morreu, mas passa até hoje e se tirar, vai ficar um, um buraco vazio enorme porque nada vai preencher aquela coisa que eles faziam com amor, com vontade, com desejo, com carinho e nunca se achavam importantes. Sacou? Bom, já falei pra certo? Então eu vou dar um stop aqui, porque eu também já comi, já estou satisfeito, estou até com sono já, um pouco de dor de cabeça também, porque foda-se, ninguém quer saber da minha dor de cabeça, eu tomo um remédio lá, um Dorflex já era, estou zerado de novo, entendeu? Então meu irmão, eu não sei nem se esse vídeo aqui é pra você, é pra todo mundo que está envolvido com esse negócio de depressão. Fica aqui a minha experiência, tá? Minha experiência. Eu espero que você tenha gostado, peraí, desse vídeo. Se foi útil para você esse vídeo, velho, e você acha que tem alguém na mesma situação que você, compartilha o vídeo com o cara, dá uma força pro cara, que todo mundo precisa de ajuda, entendeu? Eu também preciso de ajuda. E eu tô atrás da minha ajuda, tem um psicólogo aí que, eu, que é do SUS, certo? A gente conversa lá 45 minutos a cada 15 dias e tem me ajudado bastante. Eu sou grato a ele por isso. Eu espero ter te ajudado e me ajuda aí de volta. Dá um like no vídeo, isso daí ajuda a ranquear no, no algoritmo do Google e dá uma luz pra gente aí no final do turno, firmeza? Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e... Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.